Saudações pessoal, hoje, 15 de março em 2023, foi um dia sombrio para todos nós. Por volta das duas da manhã, alguém teve acesso à nossa conta do e-mail, que normalmente nos dá acesso ao canal do YouTube, Fly Squad, onde a gente faz o podcast. E pela segunda vez, sim pela segunda vez, alterou toda a informação, começando da senha e os métodos para a recuperação dessa conta. Em menos de uma semana, este é o segundo ataque cibernético que nós, equipa RRPL, recebemos nas nossas contas. Eram quase 5 da manhã, que é o horário que normalmente eu desperto, e dou uma olhada no telefone onde tenho logado as contas e vejo algumas poucas notificações do Gmail que a senha e a informação YX foi alterada com sucesso. Já sabia porque temos estado atentos né, com base nos últimos acontecimentos então rapidamente entrei em contato com a minha equipa e a partir dali, começamos a tentar procurar formas de recuperar. Disse que já aconteceu. Na verdade, é um processo que vem acontecendo. Nós estamos a ser atacados constantemente uh, por pessoas que não sabemos, entre aspas, quais são. Há suspeitas que tentam apoderar-se do nosso meio de comunicação principal, da nossa plataforma. Uma plataforma que é conhecida, felizmente, por quase todos que estão na internet, devido à dimensão dos canais que, ou dos programas que a gente tem produzido. E, a partir daí, essas pessoas hoje, infelizmente, conseguiram hackear, roubar o nosso canal do YouTube. Por volta das 10, 9, 10, nos reunimos aqui no escritório e começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar incansavelmente, indo atrás de várias formas de recuperação. Felizmente temos aqui contactos bons, que não ficam só por Angola, mas também o Brasil, nomeadamente. Destacar aqui uh, o atendimento rápido dado pelo Batista Miranda e o Príncipe Ouro Negro, que está no Brasil, uh, que nos colocaram em contato com algum pessoal que entrou em contato com o YouTube como sabem, o YouTube é uma empresa que pertence ao Google e a partir dali começamos a comunicar. Né? Uh, houve recolha de muita informação do nosso lado uh, e eu, em particular, né, tive que preencher um, um conjunto de, de informações num formulário para, assim, o YouTube entender que os dados eram meus e, e a partir dali entrasse no processo de recuperação da conta durante esse tempo muita gente foi mandando mensagem o dia todo eu passei a receber mensagem em todas as minhas contas porque temos seguidores atentos que notaram que nós fomos hackeados, nos roubaram a conta do Youtube o processo uh, deu-se início e nós aqui o dia todo né, já vão tantas horas continuamos aqui a concluir aqui certos métodos para ter mais eficiência na proteção. E felizmente a pessoa que teve acesso, que roubou, cometeu um erro. A partir do erro que ela cometeu, nós atacamos de primeira, porque estávamos atentos. Essa atenção nos fez no primeiro minuto reagir, mal visualizámos algo que não pensámos que iria acontecer. Reagimos de primeira e aí sim conseguimos voltar a ter acesso à nossa conta. Entendeu? Nós recuperamos após algumas horas, 13 horas, recuperamos a nossa conta intitulada Fly Squad. O canal da RPL até o momento está intacto, mas a conta Fly Squad está sob nossa responsabilidade porque é merecido. Eu não sei as razões. Uh, entendo que existem pessoas com essa capacidade na internet e elas têm feito horrores sobre alguns criadores de conteúdo e não só. Mas fiquei abalado o dia todo, porque vocês sabem o quanto eu empenho. Aliás, o semblante era triste no meio de todo o rapaz que faz parte do time. Estávamos aqui todos. e Eu passava muitas coisas pela cabeça o compromisso que tem com as pessoas, os conteúdos, é muito material que ia se perder. O canal, inclusive, começou a partilhar vídeos que não era parte daquilo que é a nossa programação, mas, felizmente, essa pessoa cometeu um erro e nós apanhamos. Devo dizer que há suspeitos. Há. E nós estamos a trabalhar nisto. Temos uma equipa empenhada, está atenta, nós estamos atentos quando eles, de alguma forma, voltarem a cometer os erros para os apanhar. E aí, de certo modo, fazê-los com que paguem diante da justiça. Embora exista uma rede a nível mundial que também faz serviços dessa natureza. Mas, de acordo à nossa suspeita, esses indivíduos estão à nossa volta. Eles existem. E se for verdade, eles devem estar a ver. Meu nome é Fly, eu estou atento. Tentaram, mais uma vez, e não conseguiram. Vamos manter o foco, vamos continuar a trabalhar. E você que está aí do outro lado, é nosso seguidor. Seja sempre paciente, porque nós podemos cair. Mas isso aqui só nos serve, só nos faz aprender a levantar novamente. O trabalho continua. E espero que você fique ligado sempre a este canal. Porque nós não vamos deixar de vos dar aquilo que nos caracteriza. Conteúdo e conteúdo. Quando? Não se esqueçam, estamos de volta. Foram apenas algumas horas, mas estamos de volta.